Sabe aquele ditado? Eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Sério mesmo que você ainda pensa assim? Hoje trouxe algo que vai fazer você refletir. Mas antes, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber tudo em primeira mão. As 5 Linguagens do Amor foi um livro que tive a oportunidade de conhecer em uma formação de inteligência emocional. Minha experiência foi tão incrível que resolvi compartilhar o que aprendi com esse livro. As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são novidade há tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas distintos. Compreender essas diferenças é parte da solução, e é nisso que Gary Shepman vai ajudar você. Com mais de 30 anos de experiência no aconselhamento de casais, ele percebeu que cada um de nós adota uma linguagem pela qual damos e recebemos amor. Quando o casal não entende corretamente a linguagem predominante de cada um, a comunicação é afetada, impedindo que se sintam amados, aceitos e valorizados. Nesta terceira edição de sua clássica obra sobre relacionamentos, que já vendeu mais de 8 milhões de exemplares. Gary Chapman não só explica as cinco linguagens como apresenta um questionário para os maridos e outro para as esposas descobrirem a sua linguagem de amor. Quais são as cinco linguagens do amor? Existem cinco linguagens básicas para a expressão do amor, e cada pessoa carrega uma forma específica de entender e demonstrar amor. A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações da comunicação, como pintura, música e dança. A língua, por sua vez, é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos, que possibilitam a comunicação assertiva. De acordo com o conselheiro de relacionamentos Gary Shepman, existem cinco linguagens básicas pelas quais o amor é expressado e compreendido. Segundo o especialista, cada indivíduo nasce com uma maneira específica de identificar, receber e dar amor. Esse processo é chamado de linguagem, e as várias maneiras de expressá-la são chamadas de dialetos. A tentativa de demonstrar o amor por meio de determinada linguagem para alguém que também carrega uma linguagem particular é a mesma coisa que fazer uma declaração em português para um americano que nunca teve contato com a língua portuguesa. O primeiro passo para expressar seu amor por outra pessoa, portanto, é identificar sua linguagem do amor, e também a linguagem que a pessoa amada utiliza para isso. Descubra como você pode ser mais assertivo em sua comunicação afetiva. Já deu para perceber que amor está no ar por aqui, não é mesmo? Por isso, hoje, eu convido você a me acompanhar nesta leitura, para conhecer melhor quais são as linguagens do amor existentes e de que forma cada uma delas é expressada, para que você consiga identificar qual é sua linguagem e a das pessoas ao seu redor. Quer descobrir qual é a sua linguagem do amor? as cinco linguagens do amor, que todo ser humano é único, isso todos nós sabemos. O que muitas vezes deixamos passar e acabamos não dando importância é justamente para as particularidades de cada um, colocando a nossa forma de enxergar o mundo ao nosso redor como prioridade sobre as outras pessoas. Pois bem, a partir do momento em que passamos a observar aqueles que nos cercam, sua forma de agir e se expressar, temos a possibilidade de estabelecer com estes uma comunicação muito mais eficiente e assertiva, que pode gerar resultados altamente positivos para ambas as partes. Pensando nisso, Gary Chapman, autor do livro As Cinco Linguagens do Amor, nos mostra as principais formas que utilizamos para nos expressar quando o assunto é relação interpessoal. Confira. A primeira é palavras de afirmação. São sentenças expressas em elogios como o jantar estava ótimo, afirmações como acho que você faz isso muito bem, e incentivos como vai dar tudo certo. Existem pessoas que utilizam este tipo de linguagem para expressar o seu amor por alguém e aqueles que se sentem altamente valorizados quando escutam afirmações como estas e muitas outras. Costumo enfatizar o poder que as palavras têm sobre nossas ações. Da mesma forma que elas podem nos elevar, elas também podem fazer com que nos sintamos mal, sem vontade de realizar nossas atividades e até mesmo desmotivados. Sendo assim, é fundamental estar sempre atento à energia que você propaga ao seu redor por meio das palavras, pois elas podem prejudicar não só as pessoas que lhe rodeiam, mas também a você mesmo. O ideal é que você fique atento, e sempre que possível, ofereça o seu apoio, por meio de palavras de afirmação a quem estiver precisando de algo neste sentido, principalmente os indivíduos que recebem melhor este tipo de linguagem. A segunda linguagem é qualidade de tempo. Diz respeito à dedicação de um tempo exclusivo, ainda que pequeno, aqueles que você mais ama e deseja ter por perto. As expressões ou dialetos podem ser conversas de qualidade, passeios, assistir televisão juntos, ir ao cinema, marcar encontros com amigos mais próximos pelo menos uma vez por semana, assim por diante. Acredito que esta seja uma das linguagens mais essenciais na atualidade. Acontece que, com a correria e a quantidade de demandas que necessitam da nossa atenção diariamente, acabamos deixando de passar um tempo ou de encontrar pessoas que são importantes para a nossa existência em si. Com isso, vamos perdendo contato. E conforme a vida se desenrolando, podemos até não encontrar mais maneiras de retomar a convivência com essas pessoas. Assim é fundamental que encontremos um tempo, que dediquemos um período do dia para estar, verdadeiramente, com nossos conjuges, nossos filhos, amigos, familiares e todas as pessoas que considerem a nossa presença como algo de real importância. Mais do que presentes, o que essas pessoas de fato querem e merecem é que estejamos com elas de corpo e alma, sem preocupações aparentes. A terceira linguagem é, presentes. Nesta linguagem o que menos importa é o valor financeiro pois o amor pode ser expressado por meio de uma flor, uma pizza ou uma joia, por exemplo. O importante aqui é o valor simbólico do que é presenteado, uma vez que a pessoa que o recebe se sente imensamente grata, feliz e realizada quando percebe a importância e o significado que tem em sua vida. Para as pessoas que se sentem amadas por meio desta linguagem, o fundamental é saber que o presente está sendo dado de coração, com a intenção realmente de agradar e deixar uma marca, fazendo com que esta se sinta lembrada, mesmo quando está ausente. A quarta linguagem é gestos de serviço. Aquilo o que você faz, conta mais do que qualquer palavra. Formas de expressão como, lavar a louça, consertar a fechadura, levar o lixo para fora, levar o carro para lavar, entre outros atos de serviço, demonstram à pessoa o quão importante ela é para você, e principalmente que você faz de tudo para vê-la feliz e realizada. Assim, a minha dica aqui é que você fique atento às formas, aos serviços que você pode empregar às pessoas, fazendo com que elas sintam-se valorizadas e até mesmo motivadas por você. Além de amados, as chances de fazer estes indivíduos felizes é bem grande. E a quinta e última linguagem é toque físico. Beijos, abraços, cutucões com cotovelo, mão no ombros, as relações sexuais, toques suaves pelo corpo, mãos dadas, entre outros gestos representam essa linguagem do amor. Mais do que saber que o amor existe, algumas pessoas têm a necessidade de sentir fisicamente esse amor. Por isso, fazem questão de receberem carinho, por meio do toque, para que assim sintam-se também mais seguras. Quando gostamos muito de alguém, independentemente de termos um relacionamento amoroso ou não com esta pessoa, queremos demonstrar de todas as formas possíveis. E quando este amor é intenso, ele extravasa e acaba sendo expressado por meio de um cafuné, de um abraço apertado, de uma massagem, de beijos e assim por diante. Mas vale o lembrete. É importante saber se o outro também deseja receber amor dessa maneira, caso contrário. Corre-se o risco de invadir o espaço da pessoa e dela acabar não gostando. É preciso se manter atento e observar intensamente. Na prática nós conhecemos bem cada uma destas linguagens e até nos valemos delas em nosso dia a dia. Falando assim, parece até que trata-se de algo bem simples, e de fato o é. Entretanto, para que as linguagens do amor sejam bem empregadas e efetivas, é necessário manter-se sempre atento, observando tudo e todos ao redor. Cada indivíduo possui sua linguagem principal, e mesmo que alguém diga, eu te amo em alguma das outras quatro linguagens pessoa não identificará essa expressão de amor, por isso é importante saber usar a linguagem correta, e se exercitar dia após dia para conhecer os dialetos pelos quais a sua expressão é realmente absorvida. E o seu amor próprio, como está? Com certeza as pessoas ao nosso redor, sejam elas próximas ou não de nós, merecem todo amor e respeito que temos para lhes doar. Entretanto, é necessário darmos atenção também a nós mesmos, ficando sempre atentos a nossos anseios e necessidades, para que assim, tenhamos condições físicas e emocionais de espalhar amor por onde quer que passemos. Acredito que para espalharmos amor pelo mundo, doando as pessoas que estão à nossa volta, é fundamental, primeiro, estarmos atentos e cuidarmos de nossas necessidades afetivas. Isso porque precisamos estar com a gente mesmo. Com a nossa autoimagem, para que depois possamos ajudar e oferecer a todos o amor que também merece. Fez sentido para você? Comenta aqui qual é a sua linguagem de amor. Já deixa aquele like. Doutor do Amor agradece.